Luciana Santos, bem-vindos a mais um vídeo dos cursos para o melhoramento da vida, né? Que é o que nós estamos apresentando. O tema de hoje é como adquirir autoconfiança. Então, acompanhe os vídeos. Estou dando pequenas dicas para que você possa desfrutar da informação que foi escrita pelo senhor Elio Rombuber, que é o fundador de Genetics Scientology. E realmente é uma honra e um prazer estar apresentando esses materiais, intermediando aqui a comunicação dele. Que chegue até você. Uma dica muito importante é você sempre que assistir um vídeo de Dianetic Scientology ter a certeza que a pessoa usa as referências, tá? Que é o material. Como a internet tem muita gente fazendo muita coisa, é um risco realmente que a pessoa fique misturando a técnica e acaba que a pessoa que você pode não ter, né? Possa não ter o resultado que você gostaria de obter. Então, vamos ficar bem atentos. E cuidar desses plágios aí que as pessoas às vezes andam roubando as informações de outras. Então aqui eu tô usando o livro, né? O curso Como Adquirir Autoconfiança. É, para que você saiba de onde eu tô tirando a informação. Esse curso presencial, eu vou falar um pouquinho do que tem nele. Basicamente, o assunto de hoje é autorrespeito. O que, que tem a ver autorrespeito com autoestima, com segurança, com autoconfiança, que parece tudo igual, né? Então, bora lá. Quando você tem segurança, você tem conhecimento e você tem certeza, não é? Tem algo que você faz que você vai muito bem? Por exemplo, se você é uma eletricista, uma cabeleireira, uma manicure, um bancário, não importa a sua profissão, ou o esporte, ou como que você... Cuida da sua casa. Aquilo que você faz bem, que você tem certeza, significa que você sabe e tem um certo treino, né? Então, isso está muito ligado à sua segurança, sabe? E essa segurança também tem a ver com o seu estado pessoal de ser. Quanto mais resultados você tem na vida, coisas que você com efeitos bons que você consegue causar, você vai sentir essa segurança. Então, o curso Autoconfiança tem a ver com isso. E tem a ver com outros temas, né? Como o autoestima. O que se estima? O que você estima? Qual a ideia? Qual a análise que você tem de você mesmo? Qual é a sua autoestima? Tá lá embaixo ou tá lá em cima? Rimou, né? Então, a sua autoestima tem muito a ver com o que você pensa sobre você. Como você se posiciona, como você age. Então, esse também é um assunto tratado aqui. E quando você perde essa autoestima... Você começa a sair por aí falando mal de você. Alguém fala bem, nossa, que roupa bonita, Ai, comprei um brechão. Nossa, mas como você é inteligente? Não, não, isso não é inteligência. Tem gente que se coloca pra baixo automaticamente. Entende? Não confunda tratar as pessoas com arrogância, do tipo, olha, como eu sei. Não confunda isso com você se valorizar. Isso é um departamento totalmente diferente, mas pra você entender na totalidade, o ideal é que você faça o curso como adquirir autoconfiança. O tema do texto que eu separei aqui é auto respeito, auto né, que é a você mesmo. E respeito, qual é a definição de respeito? Eu gosto muito da definição que eu vi no dicionário Geraldo Matos Júnior da FTD. O respeito é quando você admira algo ou alguém e por isso você evita ofensa, evita ofender. Então quando você admira alguém... Quando fala, ah, tenha mais respeito. O ideal não é que seja por medo, tipo, os pais eu respeito meu pai, mas você tá morrendo de medo, não é isso? Mas o respeito pela admiração mesmo. A pessoa é, tem tantas coisas pra você admirar que você evita ofender. E isso serve até pra uma coisa, tem gente que respeita um colar que ganhou da avó, porque é admirável, é o primeiro que ela ganhou do namorado, do avô lá em 1910, e aquilo tem um, um valor, né? Emocional, uma história, então a pessoa não quer que aconteça nada com aquele colar, ela evita ofender, né? evita prejudicar o colar, porque ela tem uma certa admiração. Quando você fala de autorrespeito, é essa admiração por si mesmo Então você evita fazer coisas que te ofenderiam. Então, olha, existe uma frase na sociedade que as pessoas falam oh, que os outros pensam, não importa. Que o outro pensa não importa. Se você for dono de um comércio, o que o outro pensa importa. O que os funcionários pensam, importa. Se você é casado, o que seu marido sua esposa pensa, importa. Você está convivendo. Se não importa, a pessoa te trata de qualquer jeito. E é difícil a pessoa gostar de ser tratada de qualquer jeito. Não é? Então importa sim. Então quando... Lógico, não estou falando aqui de fofoca, mas o, o quanto você faz coisas que você evita ofensa para você mesmo. Então, por exemplo, imagina que você me vê fazendo um vídeo desse aqui na Dianética. E no meu dia a dia eu faço coisas horríveis. Se você me conhece e vai comprar nossa, olha o que, que ela fala na live e olha o que ela faz. E eu tenho essa atitude, eu não estou... Se eu tenho essa atitude de prejudicar, de detonar, de fazer coisas más, eu não estou evitando ser ofendida, a qualquer momento alguém vai perceber e vai me atacar, entende? Ou seja, as minhas ações me deixam propensa a ser ofendida. Automaticamente as pessoas perdem admiração e aí isso é perder o autorrespeito. É óbvio que a gente tem que discernir que existem as pessoas que observam através dos olhos dos outros, dos outros, dos outros. E tem os problemas delas mesmas. Mas eu estou falando que, quando você está ok com você, realmente não vai te chatear se alguém fizer algo. Porque se não couber com o seu dia a dia, se não tem a ver com, que, com aquilo que você realmente vive, realmente não vai ter importância. Só que o seu auto respeito está alinhado. Você tem ações que você mesmo, você mesma concorda. Você sabe que as suas ações estão ok's. E as suas ações não vão deixar você vulneráveis a ofensas. Por exemplo, se eu começar a sair com o meu vizinho daqui de um lado, aqui do outro, ninguém descobre por um tempo. Daqui a pouco descobre, pode ser que me ofenda, pode ser que me ofenda. E aí o meu autorrespeito, onde começa a partir do momento que eu evito fazer coisas que possam me ofender, porque eu tenho admiração pela minha imagem. Então o autorrespeito tem a ver com isso por definição, falei só de uma palavra, de um texto completo que tem muita coisa aqui para você aprender, tem muita informação útil para você que quer elevar seu nível de autoconfiança, então se inscreve no curso de autoconfiança, desfrute da informação e nunca mais seja o mesmo, nunca mais seja a mesma pessoa, ok? Então até o próximo vídeo, toda sexta a gente posta aí nas mídias da Genetic Scientology. Espero que você esteja desfrutando do conteúdo. Tem muita gente me dando feedback. Eu até agradeço a você que me respondeu, que falou que viu, que gostou, que foi ajudado. Isso é muito importante porque esse é o nosso papel mesmo. Pegar o material, fazer com que você possa experimentar e desfrutar e ver por você mesmo a funcionalidade de Genetic Scientology. Até o próximo vídeo. Sexta-feira WhatsApp 11 2094.12 He is stronger than the human spirit.